Xandão, qual sobre pronomes neutros? Amigues? Fili? Tu diz? Ah, mano, vai tomar no rabo. Para de me fazer essas mesmas perguntas de sempre, cara. Pronome neutro que se foda. Quem quer usar essa merda usa. Eu nunca vou usar essa porra. Que xandão, irmão. Me respeita. Oh, eu sou... Irmão, eu sou eu sou a porra evoluída do Nelson Caron, cara. C vocês têm noção do no que, que é isso? O rei da valsa... O homem que me fez com 75 anos de idade. Sério, cê, como vocês têm coragem de falar essas merdas pra mim, mano? Eu sou fruto de porra experiente, rapaziada. Eu já vim pronto pra essa vida já. Por favor, velho. Vocês não sabem nada. Vocês são tudo mando um de menininho frustrado. Que assiste BBB. E vai pra faculdade protestar por coisa que você nem sabe o que você tá falando. Fica lá que nem um tonto gritando. E torce pra continuar assim pra não ter aula Vocês são tudo uma decepção Vai vir falar de pronome não.